Estamos em fase de construção do telecentro, já estamos com o maquinário, esperando chegar os móveis, o resto para a inauguração. Sou de uma área carente de Santo André, onde há várias comunidades. É, em frente ao telecentro, existe uma comunidade muito grande, muito carente. Na minha região, lá de Santo André, tem pessoas que não sabem nem o que é um computador hoje. Então, o que seria o telecentro para nós lá? É... Tirar as crianças da rua, muitos adolescentes, tudo, para estar tá incentivando na tecnologia, é, dando um ensino preparatório, uma carreira para eles, para envolver mais em estudo. E a intenção do nosso foco lá é esse. E no Telecentro a gente vai ter outras atividades para envolver adolescente, criança, adulto e todo tipo para a comunidade. A nossa comunidade é carente. Mas eu acho que tem jeito, né? Pra tudo tem jeito. E eu acho que é mais fácil se alguém mais novo da comunidade, sendo jovem, tá tendo uma vontade de participar, de, de sair daquele meio. Porque eu acho que não é só porque você mora num, numa comunidade, numa favela, em qualquer coisa que você tem que ser bandido ou ladrão. O TeleCentro vai abrir um leque de oportunidades não só para jovens, como pra velho, para casado, pra, pra todo, atender todo esse tipo de gente que tá na comunidade que pela sociedade não é vista com bons olhos, né? Então, abrindo essa oportunidade para as pessoas, não estar tá aumentando até a autoestima da, das crianças, que vai estar tá vendo que vai ter um caminho a seguir, tem um, tem um jeito. Com isso, com o Telecentro, a gente vai estar tá trabalhando para isso. Realmente, não para a gente só, mas para todas as pessoas ali, estar tá procurando atender elas. Eu acho que não é importante só para mim fazer um curso, ou desenvolver uma... Uma inteligência, não sei, alguma coisa assim, eu acho que é importante para todas as pessoas dali, entendeu? Se eu quero para mim, eu quero para eles também. Eu acho que todo mundo tem direitos iguais, né? Não é uma comunidade, são várias comunidades que vão estar em torno de um telecente. creio que não é todo mundo que tem dinheiro para estar um no a house, estar acessando aquilo. E com o telecente vai estar abrindo essa oportunidade para muitas pessoas que eu acho que, que nem o Leandro me disse, nem sabem o que é computador, entendeu? Mais de quatro é uma família na comunidade, principalmente numa comunidade, quando você fala assim, eu acho que é até meio forte, comunidade, ah, né? se você está dando uma oportunidade, eu acho que não tem como uma, uma comunidade que ninguém vai, não vai conseguir, fora dali, e tendo ali, a, eu acho que todo mundo vai querer se ajudar e querer melhorar aquilo, e proteger aquilo, e tá aumentando. E com, quando sou, soubemos que a via esse telecentro, nós já envolvemos toda a comunidade, né? porque lá uma necessidade enorme sobre meios de comunicação porque a internet vem até um certo ponto de um certo ponto para lá não tem mais internet via telefone aí é tudo via rádio quer dizer quem mora nessa, nessa região não tem acesso a nada na internet não tem nada tem que sair fora dessa região para usar até mesmo a lan house e quando soubemos desse telecentro a comunidade se envolveu caiu de de cara mesmo pra erguer isto, né? Até teve vários mutirões e, vi lá tá um telecântico muito bom, muito, tá muito bonito, não tá, não tá ativo ainda. Pelo, por falta da conexão ainda que não chegou, mas o espaço está todo adequado e por ser uma região carente, as famílias lá são... a maioria deles vivem da pesca, vivem da pesca, eles Opa, meu filho, vai ter como estudar melhor, vai ter um espaço melhor. Vou investir nisso. O pouquinho que ele ganhava, o pouquinho que ele tinha, ele já estava investindo no telecentro para ter um espaço bom ali. Eu, eu sou, sou da Jureia, né, que hoje é uma estação ecológica, que é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, onde 10% dessa Unidade de Conservação é reservada para pesquisa científica, e o resto dela todo é proteção integral. Então, as, as poucas comunidades que ainda é, vivem na Jureia, elas estão de maneira ilegal, mesmo essas, essas comunidades existindo já há mais de 400 anos, né? Então, isso impactou de maneira, né, foi drástico isso que aconteceu lá e as comunidades foram obrigadas a sair para as periferias das cidades e, na verdade, o Vale do Ribeiro inteiro, né, ele é uma, é uma, é uma área muito carente do estado de São Paulo, né, é a área que tem o menor IDH do estado. A única internet que tem lá ou é a discada, que na verdade não existe, uhum. ou é a, a via rádio, que é muito cara. Né? Por é exemplo, numa uma, uma região do Brasil que, que é tida como muito pouco desenvolvida, que é a Amazônia, né e teve uma visita de um pessoal lá de Mabirauá, que é uma RDS, uma reserva é uma área de conservação que pode viver gente dentro, né? eles vieram conhecer a nossa realidade aqui, né? tipo, na, do Vale do Ribeira, das comunidades da Jureia. Cara, um abismado porque lá, a mil km de Manaus, eles têm internet, e tem internet banda larga, e tem energia elétrica, tem tudo lá na comunidade, a gente que é 200 km da, da principal capital do Brasil, não tem, né, não Sim. tem nada disso. Como é que não tem é. sinal celular, não tem telefone, não tem nada nas comunidades, as pessoas ficam isoladas e não sabem o que está acontecendo por fora, né. Por exemplo, agora, a discussão do novo código florestal, ninguém, as comunidades não estão nem sabendo, não sabem nem o que é isso, né. Durante muito tempo, ele pediu, pediu, tentou fazer com que as pessoas tivessem acesso, levar a internet, sei lá, televisão, informação, telefone, até para as pessoas conseguirem se comunicar entre elas, se organizarem quando tem manifesto, quando tem reuniões para tratar dessas questões ambientais, né? Então, não conseguiu. E agora, com essa parceria, aí, a gente conseguiu esse telecentro para lá e aí... O pessoal da associação se mobilizou, a gente gastou o que não tinha para fazer, para preparar as salas que, que os computadores estavam chegando, né? Então todo mundo foi lá, a gente deixou de fazer outras coisas que a gente estava fazendo para se concentrar porque a gente está reformando a sede agora, né? E a primeira coisa que ficou pronta foi foi a sala multimídia para a gente é, conectar, se conectar à internet lá da associação e a gente tem que viajar duas horas para chegar em Iguape para ter acesso à internet, Nossa. né? Na, na Barra do Ribeira tem umas 4 mil pessoas morando. Né? A gente se organizou lá em Associação Quilombolas, né? Somos em quatro associações em torno do Telecentro, porque até então as comunidades não têm acesso à telefonia, não. internet é um bicho de sete cabeças, não tem energia. Não. Algumas famílias ainda conseguem ter por recurso próprio, né? Depois de muita luta, com a ajuda dos filhos, que acabam tendo que sair da comunidade para dar um pouco de segurança, conforto para os pais. Né? Quando foi proposto, foi falado o significado do, da informática, para que que servia, explicado o objetivo da ferramenta. A comunidade se interessou muito e está empolgada, fizemos vários mutirões lá para montar a sede, né? Né? para que a gente consiga ter um pouquinho de informação, pelo menos para quando alguém vir discutir, Desenvolvimento, político, qualquer coisa, que a comunidade tenha pelo menos uma base. Né? Então, acho que a gente está numa uma coisa lá, que agora com a internet o pessoal vai poder estar tá pesquisando, vai poder estar tá debatendo com mais clareza. Né? Como a gente está acostumado com essa política, isso é melhor para vocês, né? a gente quer ter agora o que é melhor para nós. Né? Nós vamos propor o que nós queremos de fato. E a internet vai ajudar as comunidades muito nisso. A notícia do, do, do telecentro, o projeto do telecentro, é, foi aceita pela, pela comunidade com muita expectativa. É, primeiro que, que a internet é um veículo que é bastante é, procurado pelos jovens. Né? Depois, como projeto, a gente entende que, esse que o telecentro, né, o computador ligado à internet, é mais um instrumento para que a gente possa fortalecer esse trabalho com a cultura caiçara que a gente já vem fazendo. Né? Na, é, especificamente na cultura, na, na comunidade da Vila Nova, onde vai, vai se instalado um telecentro, é, a comunidade se organizou, primeiro, para conseguir o espaço, a comunidade também se organizou para fazer uma restauração de espaço, e também plantou uma biblioteca para estudo. Agora a gente está esperando que sejam instalado as antenas nos computadores. A gente entende que a internet vai ajudar a gente em fazer essa inclusão digital e também da formação social para a população, sobretudo os jovens e as crianças que vão ter esse espaço de pesquisa, de contato com, com o mundo, com outras comunidades, troca de experiência, e sem dúvida elas vão estar é, fortalecendo a identidade delas, é, muitas vão, vão permanecer no bairro, não vão é, sair porque elas vão se formar e vão é, buscar é, desenvolver a região através do, da, da pesquisa, dos recursos sustentáveis e vão ser é, protagonistas, vão ser sujeitos do próprio bairro. Do... Claro que a gente não vai proporcionar sozinho isso, mas é um instrumento que vai nos ajudar a fazer esse trabalho de formação jovem. jovens. Um projeto como esse do Itali Centro serve justamente para mostrar para a sociedade o quanto é importante a valorização das comunidades tradicionais. Não se valoriza mais os mestres, né? como se os mestres não têm mais conhecimento e que esses conhecimentos não têm mais valor. E a gente quer mostrar isso, quer mostrar o contrário através desse projeto. Por isso que o Telecentro vai ser importante na comunidade de Vila Nova e na Barra, justamente para criar projeto, para valorizar esse conhecimento que vem sendo perdido. A importância do Telecentro na Vila Nova seria isso, para que possamos, no futuro, criar cidadãos, pessoas, e construa sua história, que sabem dialogar né, com política, que venham ser vereadores, que venham ser políticos na região, pessoas que vão valorizar sua história e, ser, é, e contribuir para que a natureza seja preservada, que haja um modelo sustentável, né, é, onde a gente possa de fato viver é, harmoniosamente com a natureza e sustentavelmente.